Em meio à idolatria, Amat se recusa a abandonar sua fé. Leva essa estatueta daqui. Amat, essas pessoas que te ajudaram, elas podem se sentir ofendidas. Elas acreditam nisso. Mas nós não, Terá. Eu vou me livrar da estatueta. Hoje, nove da noite. Que absurdo! É ela morada. A Amat. Esposa de Terá. Ela e o marido enterraram o neresquidão. Quem enterrou o ídolo? Eu assumo toda a... Gênesis.